Olá, todos. Bem-vindos. Obrigado, Ricardo, pela introdução. É um be estar com on na palestra. É importante percebermos que os sonhos têm uma função libertadora do nosso inconsciente. Como há uma Lisboa do Cesário Verde, há uma Lisboa do Alexandre O'Neill. A maneira oral. A língua portuguesa que eu falo é uma língua conquistada. E me interessa muito olhar para o lado vulnerável das pessoas. Eu, pelo menos, quando escrevo, não tento nada. O que passa é que as coisas ocorrem. Enquanto quisermos todos continuar a conversar português, é respeitar as regras gramaticais. A literatura encoraja a poligamia. Está o autor, está o leitor, está o protagonista. Seus esquecidos podem renascer numa terra de nomes a presença física na, na, na intervenção política e cívica é absolutamente insubstituível. Uma reflexão sobre as relações amorosas e de quanto o racismo influencia também essas relações afetivas. Quando você está enfrentado com algo muito difícil, muito estressante, algo que surge em você, que é a vontade de continuar, e a vontade de encontrar o desafio e de obter o desafio, e você não quer desistir. Falar da mestiçagem como uma utopia, né? que de fato somos todos humanos. E eu senti, quando eu era muito jovem, que para escrever sobre tudo, você tinha de perceber primeiro. Nestes tempos conturbados, eu digo publicamente para o mundo: quero ser grato aos brancos e aos negros, senão eu não estaria cá. grandes tensões carnosas e ficam cansados. No distrito não existia um centro cultural ou uma biblioteca que se dedicasse unicamente ao um livro literário. Apoiar jovens escritores que não tinham condição para escrever e publicar. Boa verdade, da boa literatura perspectiva do se tornado também ator ou atriz, Sabemos de de que Hobbits também há 20 anos atrás tomou essa decisão de criar o um festival. Estiveram apaixonados a toda hora, estava a desenhar e a pintar nas circunstâncias mais. são recursos, como é que estão, por exemplo, agrupadas todas aquelas... As áreas que são um sozinhas, soadas, e nesta relação... ...deu gentilmente a forma como a gente consome. Ela tem uma relação patriótica com a escola, já se saber, que nós somos amigos. Quase! Este livro não tem nada a ver com a escrita académica. <risos>